Tudo bom pessoal? Sete da manhã, indo para o trabalho. Vamos conversar um pouquinho aqui. Mas antes eu quero pedir alguns favores para vocês. Primeiro deles é eu tenho eu tenho tentado gravar alguns vídeos trazendo aqui para vocês algo mais e né Então eu tenho falado aqui para vocês algumas coisas que acontecem no dia a dia. Algumas situações que a gente acaba enfrentando no dia a dia, como a questão do seguro da casa, que eu acabei acabar para vocês. Algumas questões sobre é, educação antígena dentro de escola, os problemas que a gente acaba enfrentando. E quando eu conto isso aqui para vocês, não é porque eu quero gravar um vídeo sobre essa situação, é porque eu estou tentando trazer é, uma informação para vocês. Então eu queria que vocês, por favor, deixassem aqui no na descrição, aqui no, no, nos comentários do vídeo, o que, que vocês acham desse tipo de vídeo, né? Porque às vezes algumas pessoas acham, poxa, mas é, não é o propósito do canal, então vamos focar só no assunto que é o propósito do canal, ou não, vamos abrir o leque e vamos discutir. É, sobre diversos pontos, né? principalmente pontos que estão sim, correlacionados à imigração, as pessoas mudarem de país. De, de país e isso acaba obviamente impactando a vida familiar e a vida profissional e tudo mais as pessoas né dessa por, nessa mesma nessa mesma linha de, de raciocínio foi foi que eu trouxe aqui o Pitoli e o Boco para contar histórias e no, trazer notícias da semana é também relacionadas nessa questão internacional tá então eu quero que eu queria ouvir um pouquinho aí o feedback de vocês o que que vocês acham da gente deixar o canal mais aberto no sentido de trazer informações sobre várias coisas e não só especificamente sobre questões de imigração e eu pergunto isso para vocês porque muitas vezes é muito fácil né a gente é, criar conteúdo e a gente vê isso em vários outros canais mesmo que não haja nada a gente fala Olha agora apareceu o um governador da Flórida teve uma unha encravada e isso vai é, dificultar a imigração das pessoas. Besteira, né? Eu, eu particularmente, eu não gosto de trazer besteira para o canal porque sei lá, eu acho que a gente é, já entra no, na casa das pessoas. A gente já toma o tempo das pessoas e ficar falando coisas que são inúteis só para mexer com o emocional, eu, eu tenho muito receio de mexer com o emocional, né? E você mexer com esse emocional criando expectativas nas pessoas, eu acho que é uma coisa ruim, tá? Então eu... A gente traz conteúdo de outra forma, trazendo realmente informação. Contratei um, um jornalista para trazer isso. Chamamos o Pitoli, que é um, um excelente, cara, nessa área de, de contar, de, de interagir realmente nas histórias. Então eu quero ouvir um pouquinho disso aí com vocês, tá? Mas vamos lá, deixa eu, deixa eu tocar nesse assunto hoje, que eu acho que isso é super importante para vocês. Bom, então vamos ao tema do vídeo para a gente... Para a gente dar sequência aqui. Aconteceu uma situação essa, nessa semana. Na verdade, aconteceu é, quarta-feira. Aconteceu isso anteontem, segunda-feira. E eu quis conversar com vocês aqui para contar essa história e mostrar que nem sempre aquilo que as pessoas colocam como uma boa notícia é realmente uma boa notícia. Né? Para quem chega no resultado. Então eu vou deixar aqui alguns conselhos para vocês. Primeiro, o erro meu. né? Eu quis pegar um, uma sala com um pé direito maior para dar para colocar mais meus quadros, certificados e fazer. E a gente acabou tendo com um o problema ali com o eco na hora da gravação dos vídeos, por isso que eu tenho gravado bastante vindo de vento do carro, porque a gente está tentando resolver isso aí com, com colocando ali aquele acolchoado acústico, né? Então, às vezes, a gente tenta fazer algumas coisas é, achando que está fazendo um negócio bem legal e, na verdade, a gente está gerando um outro, uma outra situação que a gente vai ter que consertar. E o que, que acontece? Um cliente meu, um amigo meu, veio aqui para os Estados Unidos, ele está morando agora ali em Orlando, e ele foi para lá, comprou um, um carro. Chegou nos Estados Unidos, comprou um carro, super feliz. E obviamente, aquela mania do brasileiro, né, de querer ter ter posse. Né? O brasileiro, ele é, é. Muitas pessoas, principalmente os mais antigos, meus pa, meu pai era muito assim, minha mãe é muito assim. Eles gostam de ter posses, né? Então significa muito para essas pessoas é, não o que tem na conta mas o que eles têm na mão é né? o que eles conseguem encostar o que eles conseguem tocar e meu pai gostava muito de investir em imóveis sim sem dúvida é um excelente investimento mas para investimento né aqui eu particularmente não gosto de imóveis para morar e eu já falei isso aqui para vocês em vários vídeos eu acho sensacional você ter é, imóveis alugados que te geram uma renda passiva mas onde você mora Fisicamente mesmo, onde você realmente fica, é, esse imóvel eu acho que ele deve ser alugado por diversas razões. Né? Tem, tem, eu posso, posso passar, fazer um vídeo inteiro de uma hora aqui falando para vocês as razões que eu acho que é, você morar num lugar de aluguel é melhor do que você morar num lugar. Uma casa própria nos Estados Unidos tá, não sei em outros países se isso pode ser da mesma forma, mas nos Estados Unidos eu acho que é melhor você fazer dessa forma. Talvez no Brasil seja melhor você ter o seu, seu imóvel chefe é seu mesmo, mas aqui não, não é assim que funciona, na minha opinião. Obviamente, quando o brasileiro chega nos Estados Unidos, a primeira coisa que ele quer é o quê? comprar um carro à vista, justamente sair de prestação, não ter que pensar nisso e não, não se estruturar com, não, não ter que se preocupar com a questão de pagamento de, de mensalidades tá mas vamos lá isso é um grande erro aqui primeiro é um grande erro por causa da construção de crédito aí muitas pessoas pensam poxa mas na hora que eu receber o meu social eu vou ter acesso a linhas de crédito sensacionais eu vou pagar 2% ao ano 3% ao ano vai ser maravilhoso não é assim que funciona você sem social e você com social novo nos Estados Unidos é quase a mesma coisa Tá? porque você não vai ter o seu credit score você não vai ter o seu credit history então você vai pagar juros mais altos. talvez você com social é, vai ter um pouco mais de facilidade para conseguir uma boa financeira que vai dar para você uma possibilidade melhor de, de juros pode ser que isso aconteça não tô dizendo que é regra tá mas pode ser que isso aconteça mas no geral, você não vai chegar nos Estados Unidos e ter taxa de juros, de financiamento de carro, do que for, é, com um credit, credit score novo. Não vai acontecer. Tá? Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam ter na cabeça. E é o preço que todos pagamos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu me lembro direitinho de uma pessoa que em vez de conversar comigo, era um brasileiro que estava aqui nos Estados Unidos há muitos anos, muitos anos, e ele me disse exatamente isso. Ele falou, Daniel, é o preço que a gente paga. Quando você chega, é o preço que você tem que pagar. Para você construir um crédito, você vai precisar fazer financiamento que vai pagar juros alto. E depois de um ano, você pede revisão ou troca de financeira. Vai reduzir um pouquinho, depois vai reduzir mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Até que você vai chegar numa, num credit score bom, num credit history bom. Que vai trazer para você aí um resultado melhor de taxas de crédito certo mas esse meu cliente chegou ele com o social foi lá fez uma cotação e mesmo com o social ele conseguiu uma taxa de 8,5% ao ano tá o que eu acho sensacional porque você vê aqui é muito comum as pessoas sem, sem social terem taxas aqui em torno de 14 18 é muito normal então ele com social novo acabou de pegar é normal oito e meio por cento é ótimo é ótimo né o efeito me ligado eu teria falado para ele na hora faça porque é para você construir seu crédito score é perfeito só que ele quis comprar um carro à vista e ele tinha 20 mil dólares é, para comprar o carro à vista o que eu também discordo porque ele com, com, com 5 mil ele teria pego esse carro usava os outros 15 que ele tinha para ir fazendo pagamento de prestações é, mesmo que ele fizesse uma antecipação aí ele, ele faria um ele, ele teria o crédito score dele então assim eu, eu particularmente acho que ele fez uma grande besteira eu falei isso para ele ontem e falei que ia gravar esse vídeo hoje e aí ele pegou um carro só que esse carro dele é um carro 2015 tá é um carro bacana é um carro bom mas é um carro 2015. E ele saiu com esse carro e começou a perceber uma série de coisas. Porque é, a chave, é, o alarme na chave né, funcionava, você tem que colocar a chave na porta e aí você ligou o alarme. É, o teto, a, a, a esteira do teto aqui, essa esteira que fica aqui em cima, que, que abre antes do vidro, tá? a esteira mesmo. O um blind né, do, do, do teto. Ele tava, não tava funcionando, quando ele abria inteiro, assim, ele abria só até a metade, fazendo barulho. Então, quer dizer, foram sérios vários probleminhas aí. E que para ele mandar resolver isso, ele foi ontem numa oficina e para ele resolver isso, ia custar todos os probleminhas pequenos do carro. Tinha uma mangueira para trocar, é, pneu que tava menos de meia vida e, e ele queria trocar o pneu porque estava... Num... Nós vamos entrar numa época de chuva daqui a pouco, vai chover para caramba, ficar com um pneu mais ou menos não é, não é muito inteligente na Flórida, não vai é fugir em lugar nenhum. Então, quer dizer, ele ia gastar ali mais uns 3 a 3,5, 3, 3 mil a 3.500 dólares mais ou menos para deixar o carro bacana. né? Só que qual que foi a grande sacada? Esse carro que ele comprou é um carro que perde muito valor. E ele, eu até liguei para um amigo meu falando: Olha, quanto vale um carro desse? ó Daniel eu para eu comprar um carro desse, eu compro por 13 mil. Ele pagou 20, tá? Ou então, para eu comprar, eu compro por 13 mil para eu vender aí para uns 17, 18. É, porque eu sei que vai demorar para vender esse carro e eu preciso colocar meus impostos e o meu lucro em cima disso, né? Então quer dizer, no ele, ele pagou 20 num carro já saiu da concessionária perdendo sete e colocou mais três e meio para deixar o carro mais ou menos percebe como ele já gastou aí nessa brincadeira inteira ele já gastou aí 10 mil dólares e que esses 10 mil dólares é muito mais do que eu, que ele pagaria de juros no carro num financiamento de três anos só que essa conta as pessoas não fazem né Ah mas depois de três anos o carro vai desvalorizar Sim, o carro vai desvalorizar, como desvalorizaria de qualquer jeito. Vai desvalorizar como ele pagou agora. Ou você acha que daqui a três anos, essa mesma pessoa vai pagar 13 mil no carro dele. Não vai, vai pagar nove, oito, tá? Então, quer dizer, a desvalorização vai acontecer de qualquer jeito. Mas ele já perdeu simplesmente na questão de ter que remexer no carro, mexer no carro para resolver os problemas, mais a desvalorização hoje. Né? só pelo fato dele de ter saído da concessionária hoje ele já perdeu 10 mil dólares então se você desse 5 mil de entrada num carro novo você daria 5 mil pagaria 8% em 3 anos teria aí um, vai, um entre aspas aí um prejuízo de 24 é, mais ou menos tá não estou falando de juro composto mas mais ou menos 24% sobre o valor do, imó do, do, do veículo, quando hoje você de cara já perdeu 50%. Percebe como não vale a pena você pensar com a cabeça de brasileiro quando você vai para algum outro país? Porque o sistema econômico funciona diferente. A, a estrutura de crédito funciona diferente. A, a forma cultural com que essas pessoas lidam com esses, essas situações do dia a dia funciona diferente. Então não adianta você chegar nos Estados Unidos e querer fazer as mesmas coisas que você fazia no Brasil. Você precisa se enraizar na cultura e seguir as regras dessa cultura, porque senão você vai, além de você quebrar a cara muitas vezes, você vai perder dinheiro muitas vezes, tá? Então, lembrem disso. Antes de, de, de migrar para qualquer país, converse com quem entende daquilo, converse, escute né, as pessoas falando. Não vai falar com, com o vendedor de cara, porque o vendedor, obviamente, ele vai vender o que é bom para ele, né? E, e se você for conversar com pessoas que são aleatórias, que são que não trabalham necessariamente com aquilo, elas vão te dizer, olha, comigo funcionou dessa forma. Sugiro que você faça assim para não cometer alguns erros que eu cometi. E aí sim, você vai começar a entrar dentro da cultura e entender como as coisas funcionam. Certo? É isso. Não esqueça, deixa aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de vídeo contando histórias do dia a dia que pode realmente trazer algum tipo de luz e orientação para as pessoas é... e... Agradeço demais a vocês. Um grande abraço. Fiquem é com Deus. Obrigado.